Boa noite a todos, boa noite a todas. Mais uma edição do programa Diálogo Popular, um programa da Secretaria Nacional de Movimentos Populares, do Diretório Nacional do PT. Estamos aqui hoje, tivemos uma grande honra de receber o Sérgio Mamberti. Estamos aqui com a companheira Silvana, que é membro da Executiva Nacional do PT, Intervista. no nosso programa. Sérgio Mamberti, bem-vindo lhe receber aqui na sede do PT Nacional, aqui na Praça da Sé. É uma honra muito forte para a Silvana e para mim, receber aqui. Também estou bastante emocionado de estar aqui falando na nossa casa, do nosso PT Nacional. É, fazia tempinho que eu não vinha aqui, estava com saudade. <risos> e para falar sobre o tema da cultura, que sempre foi um tema muito caro o PT, né? desde a sua fundação, o PT é um partido que nasce de um ato cultural. Toda a área cultural teve sempre prestigiando é, o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desde, desde os movimentos todos de, da greve do ABC e sindicatos metalúrgicos e toda acolhida, vamos dizer, que recebeu sempre a cultura, desde essa época, como falamos de, de Mário Pedrosa, de Lélia Abramo, de Antônio Cândido, pessoas exponenciais da nossa cultura, mas todos nós, inclusive, que éramos jovens artistas iniciando carreira ainda, e mais que encontramos em Lula a esperança de transformação desse país, né, e uma pessoa que compreendia perfeitamente também o papel transformador da cultura, né. Eu acho que essa talvez tenha sido a grande marca do nosso partido, é compreender que o papel transformador da cultura e aí a cultura junto com a política, esse binômio cultura política, eu diria que hoje comunicação também... É, faz parte desse Ministério da França, é o Ministério da Cultura e, da, e da, das Comunicações, entendeu? Eu acho que, é, vamos dizer, para nós termos um Brasil democrático e a gente ter essa ponte, né? porque a participação da sociedade civil para nós sempre foi o, o fator de, de legitimação das nossas políticas. né? Nós sempre, todas as nossas políticas foram construídas sempre a partir de uma grande consulta nacional e a gente sempre teve esse essa consciência democrática de que só nesse coletivo nessa participação coletiva nessa radicalização democrática é que a gente consegue construir uma sociedade mais justa né? tem uma pergunta, Sérgio, que a gente sempre faz por todos os entrevistados é porque tem muita opinião política sua sobre cultura, tem muita opinião sua sobre o Brasil, sobre a tra sua trajetória é, de ator, de produtor, de, de político, de teve participação nos governos de Dilma, de Lula, mas a gente queria um pouco conhecer, é óbvio que sua trajetória é, é rica, mas a gente queria que você pudesse falar como é que se deu, é, como foi essa relação, é, é simples, às vezes, é, conflituosa, a relação da cultura, a relação com a política, como é ser artista e, ao mesmo tempo, é, você é uma figura, é um ponto fora da curva, porque você sempre teve posição política na sua trajetória política, sempre teve lado no Brasil e, ao mesmo tempo, é um grande ator que o Brasil todo reconhece, é uma grande figura é, que está além do PT, que está além da esquerda, é uma grande figura que todo mundo reconhece. Eu queria que você pudesse falar um pouco para nós é, sobre a sua trajetória. Olha, eu vou dizer uma coisa para você é que, é, para mim, vida, cultura e política, tudo sempre esteve muito ligado. É, eu nasci em Santos, em 1939, quando estourou a guerra praticamente. Eu, eu nasci no em abril de 39, dia 22 de abril. Uhum. <risos> e eu já nasci, então, dentro de um mundo conflituado e, desde pequeno, é, meu pai foi constitucionalista De 32 Mamãe era educadora E ela foi justamente Uma educadora Foi a primeira turma de normalistas De Santos Entendeu? E a escolha dela sempre foi é, Trabalhar com escolas de periferia Então ela tinha Uma consciência muito clara Do papel da educação No sentido da, da, de, de a gente Realmente fazer com que o povo brasileiro pudesse ter uma elevação do ponto de vista, é, vamos dizer, cultural, da, da educação também, tudo junto, né tudo, tudo um pouco misturado. E, então, é, a minha mãe, inclusive, foi professora da escola onde Lula estudou, lá no Vicente Carvalho. Foi um pouco, ela saiu um pouquinho antes, mas é, eu conheci muito aquela escola ali, eu ia muitas vezes com a minha mãe, minha mãe costumava trazer... É, os meninos ou as meninas que estavam, vamos dizer, um pouquinho... Tendo um pouco de dificuldade, um aprendizado, ela trazia para passar o fim de semana lá em casa. Para assim, fazer um é, reforço. É, para fazer um reforço. Falou assim, estão ah, mal alimentados, então precisa alimentar melhor e tal. E aí ela colocava junto com a gente, com, com, comigo e com meu irmão, né? E a minha mãe, então, sabatinava a gente. Tudo sempre, a mãe sempre misturava um pouco vamos dizer, essa coisa de educação com cultura, dava livro para a gente ler, esse negócio todo, e os meninos passavam o fim de semana lá em casa, era uma delícia, porque a gente passou, então, a ter essa possibilidade, nós éramos de classe média, mas de estar também com pessoas de outras classes sociais, entendeu para conviver e para a gente compreender melhor é, como é que é esse Brasil, como é que esse Brasil se constrói, como é, como é que é essa pluralidade vamos dizer que se traduz na, na, nas identidades diferentes que esse Brasil tem, como é que ela se traduz em termos da, do, vamos dizer, de um Brasil-nação. Né? E eu fui, inicialmente eu fui para uma escola particular, mas depois, nos, nos, porque ela é muito próxima de casa, e era, era mais fácil, mas, na verdade, eu fui, pro, pra, pra, a partir do ginásio, eu fui da escola pública. E uma escola fantástica, era um dos considerado o um Instituto do Canadá, era um dos, considerado um dos melhores de, uma, dos melhores em Santos, de institutos aqui? em, Santos, em, em Santos. Santos. Eu fiquei até uns 17 anos em Santos. E, Fez movimento estudantil? Fez movimento estudantil? Eu não participava do movimento estudantil diretamente, mas eu vivia dentro do Grêmio. Do Grêmio. É, porque sabe o que, que é? Eu era meio nerd, assim, sabe? Então, eu estava muito mergulhado... <risos> em leituras, esse negócio todo, eu tinha minha manifestação política, estava junto ali com o pessoal. O Partido Comunista era muito ativo né, em Santos. Santos era considerada a cidade vermelha. Né? Era uma cidade com um movimento político muito intenso. Tanto que na minha rua, onde eu morava, grandes líderes sindicais portuários ali, moravam ali, eram parte dos meus amigos e das minhas amigas, entendeu? Eu via muita gente na época da, de greve, a polícia invadia a minha rua, entendeu? Então eu, passei, eu tive essa convivência muito, muito próxima durante toda a minha vida. Certa, a Patrícia Galvão, a grande Pagu, né? Pagou. Grande revolucionária. Isso. Era a minha vizinha. Eu, eu, eu fui amigo da Patrícia aos 14 anos de idade, para você ter uma ideia. Ah. Que privilégio, Grande né? furo agora aí. Pois, pois é. é. <risos> e, e, e então, tudo isso. O, o, o, eu, eu frequentava muito o Cine Clube de Santos e o presidente do. O diretor do Cine Clube de Santos, o era um francês que tinha sido do Partido Comunista Francês, e eu com 12, 12 anos comecei a frequentar o, o cineclube, né? Então ele me levava para a casa dele e ficava me, me, me, me, me, me colocando a par, vamos dizer, do que, que era o movimento político. Então a, a política e a cultura, para mim, sempre tiveram muito próximas, muito juntas e, e certamente muito... E o meu irmão também, meu irmão também participou da fundação do, do, do PT, né? O Cláudio. Também, junto com o Plínio Marcos também, a mãe do Plínio também era professora, como a minha mãe. Então, a gente era ali um grupo, e a Patrícia Galvão vai lá, de uma certa maneira, ela exercia uma liderança ali, junto com esse Morrer e Se Dejar, Mas tinha o Gilberto Mendes, esse grande músico também, que morreu agora com 90 e poucos anos, compositor de música contemporânea, também do partido, entendeu? Então, a gente sempre teve essa... Essa vivência política, na formação. Política, né? na formação. No dia a dia. A política né? não estava separada é, da é, nossa vida. É. Entendeu? Das ações então, do cotidiano, não né? era uma coisa é uma, natural. É uma coisa que faz, fazia parte justamente... Porque o que, que era o ideal? Era nós transformarmos o processo social e fazermos com que a, o Brasil pudesse ser realmente um Brasil democrático, um Brasil onde todos pudessem usufruir das benesses, né, que é um país muito rico, um país extremamente, é, que tem uma diversidade cultural extraordinária e que, no entanto, tem tanta desigualdade, né, e a gente sabia disso, e a gente... Mas eu, por exemplo, eu, eu vejo fotos da minha mãe com as alunas, a mamãe foi depois que ela saiu de lá, de de de, de Sente Carvalho, ela veio para dar aula, para ah, ah, meninos do morro do, do morro ali do Monte Serrat no Colégio Barnabé, entendeu? Eu vejo as crianças todas com um lacinho na cabeça as meninas todo mundo com sapato, ou seja, até a pobreza era mais digna, entendeu? Hoje a gente tem miséria, né? miserabilidade, é miserabilidade, é uma situação bem mais dramática porque o Brasil cresceu e essas desigualdades aumentaram. A chance que nós vimos de mudar tudo isso, foi durante os governos da, da nossa do nosso do presidente Lula e da, da presidenta Dilma. e mais que, infelizmente, nós tivemos esse desenlace e teve, vivemos hoje uma situação dramática. extremamente dramática. E, certamente, a cultura que foi sempre uma, a espinha dorsal, diria, desse processo político, no sentido, principalmente, da resistência, porque foi a, foi a cultura que levantou realmente a bandeira da resistência durante o processo da, da, da ditadura, ditadura de 64. Entendeu? Claro que junto com os movimentos populares, junto com os sindicatos, junto com os estudantes que sempre foram absolutamente parceiros, parceiros importantíssimos, mas é, por volta de 64 a gente não pode esquecer que a gente tinha chegado no campo. O movimento de cultura popular do Recife Entendeu? Era um movimento revolucionário. A gente tinha o, as Ligas Camponesas, as Ligas do, do, do, do, do Julião, entendeu? Então era um momento. Eu, eu entrei para o partido justamente em 1963, entendeu? Partidão. Eu, Partidão, perfeito. Per <risos> Exatamente, que era a grande vanguarda da, da época. E então é, tive a honra de conhecer. Luiz Carlos Prestes, Prestes, um grande líder. Mariguela um grande... conheceu? Mariguela só conheci de referência, é. Não, é. nunca conheci pessoalmente. Porque já o Mariguela, ele era da Bahia, né? Era da Bahia. E, e a gente já conheceu o Mariguela dentro do processo da, da, da, da ditadura, né? Já quando ele começou a ser perseguido, mas pela liderança da ML que ele é. assumiu, né? Sérgio, e... me perdoe, porque, na verdade, a gente fez todo toda a entrevista, a gente faz um roteiro. A turma da comunicação da Fundação do, da Comunicação do PT disse que a gente tem que ficar olhando para a Câmara, mas é impossível fazer entrevista contigo sem olhar para você, então Otávio vai nos perdoar, porque é impossível não prestar Minha atenção. E a Fundação Perseu Abramo, Isso, né? então nós vamos fazer só um minutinho e daqui a pouquinho a gente volta com Silvana, porque nós temos várias perguntas para fazer o Sérgio Mamberti <risos> e a gente está na primeira parte ainda do programa. Só um segundinho.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 Ô, Sérgio, aqui na cidade de São Paulo, hoje, nós estamos assistindo uma grande polêmica, né, que é com uma determinada região, a região do Bixiga, e que ali nós temos o Teatro Oficina, nós temos o TBC, e casa do Dona a Casa da Dona Iaiá, um complexo, né, cultural ali naquela região, e que sofre, né, essa ameaça de uma intervenção imobiliária, né, com a construção de prédios, enfim... De uma área tombada, né, que foi destombada de uma, tombada. De uma forma muito duvidosa. Nós fizemos, tivemos uma manifestação recentemente, queria que você falasse sobre isso, da importância daquela região e como é que está esse movimento e como é que nós podemos resistir né, para manter esse patrimônio né, da cidade de São Paulo. E você é um dos encabeçadores né, desse movimento. Certamente. Olha, o bexiga. É, eu cheguei aqui em São Paulo para fazer teatro, é, na década de 60, e o bexiga já brigava o TBC. Em 1948 foi fundado o TBC, que era um, uma, uma iniciativa de um industrial, Franco Zampaio, no sentido de uma modernização do teatro brasileiro, fazer com que o teatro brasileiro incorporasse toda a revolução cultural que houve na Europa na primeira metade do hum. século. Então ele trouxe, logo depois da guerra, é, vários diretores que pertenciam à Academia de Roma Entendeu? De teatro E técnicos E comprou esse imóvel de Um imóvel de cinco andares Na Roma Major de Ovo entendeu? E ali se funda o TBC E se funda o, o, o Teatro Brasileiro Contemporâneo De onde saíram? Oficina, Arena, Companhia Tônia Tcheliotran, Companhia da Fernanda Montenegro Ou seja, isso se... E se, se difundiu por todo o Brasil. A Escola de Arte Dramática, onde eu estudei teatro, começou ali dentro do TBC. Então, o TBC, é, é, e a, a, a, ele fazia parte do... Quando você falava do Bixica, você falava, vamos dizer, do, dessa coisa popular, né, do Adonirã, Adonirã. Do, das cantinas, né, que a gente ia, ia nas cantinas todas ali, que, que de uma certa maneira faziam parte da no, do nosso cotidiano e também de uma população extremamente diversa, entendeu? Italianos, os, os nossos queridos afro-brasileiros, a escola de São do Vai Vai, Vai Vai, e também, eu moro na Rua dos Ingleses, onde também tem uma, camadas sociais mais altas, entendeu? Mas que convive, de repente, você encontra na feira Você encontra ali no, no bairro Andando. É, é um bairro extremamente Democrático E, e que foi tão cantado Pelo Adonirã Barbosa O é, é, Adonirã é essa Expressão fantástica do Bixiga E eu, logo que Cheguei aqui em São Paulo, passei a frequentar O Bixiga por causa dos teatros né? Mas já a partir de 1967 Eu fui morar no Bixiga Entendeu? E moro lá até hoje, moro na Rua dos Ingleses até hoje, entendeu? E então participei de todos esses, vamos dizer, os processos, vamos dizer, no sentido de a gente manter viva essa tradição do bexiga entendeu? Um dos momentos assim, importantes foi durante a gestão da nossa querida prefeita Luiz Erundina, em que ela percebendo a importância de, de, de, de, de, do bexiga ser esse coração pulsante da cidade, Entendeu? com toda essa diversidade de classes, de, de culturas, e, e aí é o universo cultural tão vivo através do teatro, né? o Teatro Ruth Cobar, que é ali do lado de casa, tem o Teatro Maria de la Costa, que é ali na, na... Mas tem outros grupos de teatro, e, e os restaurantes, e, e essa, essa, essa, essa população tão rica de, de, de, de é, vamos dizer... De, de, de, de, de, de origens e Diferente, eh, né? diferentes é, essa é tão rural né uma Plural, pluralidade né? fantástica de um, e, uma, e uma arquitetura linda né um, um casario maravilhoso então a Luiz Erundina percebendo que havia uma, uma ameaça por parte da especulação imobiliária ela fez um projeto onde nós todos fomos consultados entendeu aliás muito revolucionária a, a gestão da Irundina nesse sentido. Nós tínhamos um ministério ali, era Paulo Freire na educação, é. era Marilena Chauvin da cultura, é. o Neder na área de, de saúde. Era o cair na área na, na de economia. Era um ministério, na verdade, entendeu? Hoje, você olhando para o ministério que está aí, você fala assim... Essa tragédia, <risos> <risos> que tragédia. Que tragédia, que, que inexpressão, né? E, e a Luiza, então, ela trouxe ah, uma equipe que tinha feito a recuperação de Olinda. E fizeram todo um trabalho conversando, reunindo aí com a gente tudo. Esse trabalho está aí na prefeitura, entendeu pronto para ser, vamos dizer, atualizado, mas é o um momento de se lutar. E o, o, o, o TBC é a matriz do oficina, é a matriz do Teatro de Arena, entendeu? E é, quando eu estava na Funarte, eu tive 12 anos quase no, no Ministério da Cultura, e é, eu, como presidente da Funarte, eu herdei do, do, do Celso Frateschi, que também é outro companheiro muito é, é, importante para nós, que foi secretário de Cultura aqui da cidade e tudo. Sim. E o Celso, como presidente da FUNART, a Magnólia do Lago, que era dona do, do imóvel que ela tinha comprado, é, depois que acabou mesmo o grupo, tinha vencido e tal, e ela que falou assim, olha, eu estou doente, estou com câncer e eu vou vender porque isso só me dá prejuízo. E, e olha, quem comprar, comprou, Se eu estou oferecendo para o Ministério em primeiro lugar, porque eu, eu, eu sei da importância cultural do TBC. E o Celso, um pouco antes de sair, deixou reservada a importância de 5 milhões, que foi o é preço bom. acordado. Eu entrei em seguida, a primeira coisa que eu fiz foi aquisição, porque eu não estava adquirindo um imóvel, eu não estava adquirindo um, eu estava protegendo o patrimônio cultural brasileiro. Entendeu? Eu estava falando em nome do Ministério da Cultura. A, a, a Constituição diz que é dever e obrigação do Ministério da Cultura zelar zelar e preservar, justamente, preservar e garantir justamente os direitos culturais e a preservação desse patrimônio. Entendeu? Ao contrário do que o ministro atual falou, que não via porquê que ele que tinha sido comprado esse imóvel, porque o Estado não tem mais que se ocupar. Acabou o período de, vamos dizer, de que o Estado se responsabiliza economicamente. Ou seja, ele está se eximindo de uma coisa que, é. por lei, ele é obrigado a cumprir. Entendeu? Bom, de qualquer maneira, é, o, o, eu a, par, a partir do momento em que nós adquirimos, eu comecei... A, nós fizemos uma licitação, o escritório que já tinha feito a reforma do complexo da, da Barra Funda, que nós temos lá, esse equipamento, temos o Teatro de Arena, todos do Ministério da Cultura. É, eu comecei a conversar com eles, reuni algumas pessoas do TBC é, tradicional, do, que, que tiveram presente na, em todo o processo do TBC, como Cleide Acres, Armando Pascoal, que tinha sido o grande administrador, do TBC e... mas eu tinha uma noção clara de que nos faltava ter um espaço nacional que fosse um memorial do teatro brasileiro que se dedicasse à preservação da nossa dramaturgia e desses valores todos que o teatro reuniu e que o TBC simbolizava esse período de mudança então é, eu fiz esse projeto vamos dizer Uh, junto com, eu orientei, de uma certa maneira, a, a elaboração desse projeto, que está pronto. Inclusive, o, o, o, o Antônio Graça, que me sucedeu na FUNART, também honrou também, essa, esse compromisso e investiu 15 milhões na reforma. Então, toda a parte civil já está pronta. E, de repente parou tudo desde que esse governo ilegítimo se instalou no país. E parou tudo o Brasil também, né? E parou Sobre o Brasil. Tudo. Então, certamente as políticas públicas de cultura que nós desenvolvemos durante o período do governo Lula e que foram consideradas inovações da maior importância em termos internacionais. O nosso diálogo com o mundo se ampliou, mas com uma prioridade, como sempre, aqui para a nossa América do Sul, os países africanos. Entendeu? Uma, uma grande, um grande diálogo que se estabeleceu, mas com o Brasil inteiro, entendeu? Nós fizemos uma política nacional, ou seja, de grande participação da sociedade. E o que a gente vê hoje, nós tínhamos um Conselho Nacional de Política Cultural. Fizemos três grandes conferências, três grandes conferências, entendeu? Onde essa questão toda da cultura, vamos dizer, era valorizada e a, a sociedade... Nós apresentávamos as, as nossas eh, propostas para, para esse conselho, que, que ele então legitimava. Eu, eu tive a oportunidade de, inclusive, implementar, sancionado pelo Lula, antes de sair em 2010, o primeiro Plano Nacional de Cultura do Brasil, junto com o Plano Nacional de, de, de Saúde, como o Plano Nacional de, de, de Educação. Entendeu? Nós temos que recuperar e... isso para o debate de 2018, o debate programado. Exatamente, de mas eu tive agora Bela esses ideia. dias, porque a previsão era o plano nacional, os planos estaduais e os planos municipais. Eu tive a oportunidade, o nosso prefeito Haddad fez o um plano municipal de cultura que este governo novo que está aí simplesmente colocou na gaveta. Entendeu? Eu tive, ao contrário, essa semana passada... O Edinho Silva, que é o prefeito de Araraquara, um homem do nosso partido, que tem a proeminência que tem dentro do nosso partido e que honra esse compromisso do, do, do PT com a cultura. Eu fui a Araraquara para a instalação da quarta conferência municipal, onde o plano municipal de cultura de Araraquara estava sendo elaborado. Ou seja, não, isso, isso né? é uma diferença brutal, com a presença da comunidade. Entendeu? Então, eu queria até cumprimentar o Edinho, ele fez um belíssimo discurso que está muito, vamos dizer, em consonância com tudo que eu estou dizendo aqui E defendendo essa posição que o PT sempre defendeu, que é de uma, da importância da cultura Basta dizer o seguinte, nós somos signatários da convenção da diversidade cultural da Unesco, entendeu? Nós, fomos, nós mudamos, inclusive, o título proposto inicialmente pela Unesco. Eu fui acompanhando o Gil na votação, entendeu? E tá, é, o, que, o que dizia anteriormente era é, é, é, é, convenção sobre a promoção e a, e, a, e a proteção da diversidade dos conteúdos culturais e expressões artísticas, que sempre a elite colocou sempre as artes como se fosse uma expressão maior e todo o conjunto de valores produzidos por uma sociedade ao longo da sua história, entendeu? eram colocados num segundo plano. Aí estão as culturas populares, as culturas dos povos indígenas, a questão de gênero, da diversidade sexual, tudo isso era colocado como se fosse uma coisa à parte. E nós, justamente, Botou Pim, na nós, nós, nós tivemos a oportunidade de propor que se falasse assim, de expressões culturais, promoção e proteção das expressões culturais. As artes são muito importantes, mas são uma expressão cultural sem hierarquias. Sim. Entendeu? Então, que sempre se coloca, as artes, como a expressão, vamos dizer, da elite e o que é popular é sempre colocado em segundo plano, entendeu? Como se uma coisa não dialogasse com a outra, entendeu? Sim, sim. Basta ver um Vila-Lobos, né? Que se inspira justamente desses valores culturais tradicionais. É, é é, que que, que traz e que trabalha todo esse. Todo esse, se, esse... Tem, se tem uma coisa ruim, é pedir para você parar. É o que a gente tem, tem que parar, porque já estourou o tempo e a gente é que, volta. É, que é, é um tema tão é, rico. É, uma, Isso está é um... no, no meu é coração. Horrível. Tá tão é horrível, horrível, horrível, horrível. pedir para você parar, mas vamos voltar mais um minutinho e a gente volta daqui a pouco com o Sérgio Mamberti. É muito fácil participar e ajudar a construir o Brasil que o Povo Quer. Primeiro você acessa de qualquer computador ou smartphone brasilqueopovoquer.org.br Aí é só se cadastrar. Você pode usar a sua conta no Facebook, Twitter ou seu e-mail. Depois, você escolhe em qual das conversas quer participar. Dentro da conversa, você vota na opinião de outros participantes e diz se concorda, discorda ou se passa. E você também pode dar a sua opinião. Escreva o seu comentário, proposta ou ideia para enriquecer ainda mais a discussão. E ainda é possível acompanhar o desempenho dos seus comentários. Vem junto! Construir o Brasil que o povo quer. Vocês perceberam que essa entrevista está diferente mesmo de todas as outras, porque a gente consegue fazer perguntas para todos os entrevistados, várias perguntas, e aqui está sendo... é difícil. Não porque você não queira que a gente faça entrevista. É uma aula de história, Mas o problema né? é que vira uma aula de história. Então eu vou tentar ser aqui, uma pesqu... uma... três perguntas em uma, e me desculpe. Uma é de... de Minas, que veio aqui de Belo Horizonte, que é uma pergunta. A identidade nacional tem na cultura um dos seus pilares fundamentais. Para reconquistar a democracia e derrotar o golpe de 2018, qual deveria ser o papel a ser atribuído à cultura num Brasil democrático e popular? Essa é uma pergunta. Me desculpe, mas não tem jeito aqui. Eu tenho não, que fazer. Não, prazer. Muito eu, obrigado, tenho... Eu, eu, eu tenho que fazer várias. Eu... Veio aqui de Sheila, lá do, do Recife, uma pergunta que ela fala sobre o pro... os, os retrocessos e obscurantismo na cultura. Como fazer para aproximar o diálogo da, da, da política com a cultura? linguagem, forma de luta, como é que faz? E a terceira pergunta, me desculpe, veio lá de Salvador também, que é os governos de Lula e de Dilma, que você participou, avançaram na melhoria das condições de vida, principalmente dos mais pobres. Qual é o desafio da esquerda na mudança da política de cultura na sociedade brasileira para os próximos anos? São, tão, são três perguntas que se conjugam, é, aí você é também sim. fica à vontade. para A primeira diz sobre a questão da... É... A identidade nacional tem na cultura os seus pilares fundamentais. É, para reconquistar a democracia, como é que faz para derrotar? Qual deveria ser o papel da cultura? Veja bem, nós sempre é, vimos a cultura como o único fator realmente de transformação social. Então, as transformações, elas se dão através dos processos culturais. E a nossa identidade nacional, ela não é uma identidade nacional. A nossa identidade nacional é plural justamente pela diversidade cultural que nós temos aqui. entendeu? Então, ela representa, vamos dizer, ela tem várias, várias faces entendeu? e várias maneiras de se expressar no Brasil. E, certamente, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é de que essa diversidade cultural tem que ser preservada. E é justamente é isso que alimenta essa, essa identidade plural que o Brasil tem. Entendeu? Certamente, eu acredito que a única forma de superação desse momento de barbárie é através de um projeto cultural. Não é, não, e aí eu não estou inventando a roda. Na verdade, nos anos em 64, foi justamente a, a, o, o, o, o, a cultura, particularmente através do teatro da vanguarda, que promoveu a, o processo de resistência. Quando se fala de cultura, a gente fala, num país como o nosso, que tem uma tradição tão autoritária, ao contrário do que se poderia, não tem nada, nenhuma cordialidade, pelo contrário, há uma tradição autoritária permanente, entendeu desde a proclamação da República, que já foram os militares que tiveram ali, vamos dizer, de uma certa maneira, é, inaugurando essa, a, nossa, a nossa vida republicana. Né? Mas, então, é, é que é, a cultura, então tem esse papel de é, fazer com que é, a sociedade possa se expressar claramente e, e, de uma certa maneira, ter na cultura o seu mote de resistência. Quando você pensa num quilombo, por exemplo, Sim. a resistência do quilombo não é uma resistência só pela sobrevivência de vida, ela é pela sobrevivência da cultura, Sim, cultura. afro que estava ali da cultura, da é, religião, da, da cultura, da religião. E quando eu falo de cultura, eu estou falando num plano. A religião faz parte do processo cultural, entendeu? Então são são movimentos os, a, a, as nações indígenas que sofreram um massacres, sofreram. Eu fui secretário da identidade e da diversidade, a primeira secretaria da identidade e da diversidade cultural no mundo dentro do Ministério da Cultura do Lula, do, do Gilberto Gil, e passamos a trabalhar com os povos indígenas toda a resistência cultural desse po desses povos heróicos originários desse país, ela se dá através do processo cultural, entendeu? E é na cultura que a gente tem que construir, porque é, a própria Convenção à Diversidade coloca a cultura, é, de uma certa maneira, é, é, ver se trans transversalizando todas as ações de um governo democrático. Entendeu? Inclusive o conceito de desenvolvimento Agora, em, em, durante a, a Rio Mais 20 Nós, junto com alguns países como a Espanha Nós defendemos que a, cultura, que a cultura fosse o quarto pilar do desenvolvimento sustentável Justamente pelo papel absolutamente central que ela tem que ter Na construção das políticas públicas Então, certamente, é, a gente vê que a cultura, já dentro desse novo processo do golpe, ela já tem assumido posições extremamente é, de vanguarda aí, no sentido dessa resistência. O Fora Temer nasce junto... Quem divulga o Fora Temer começa lá com o festival, com a Sônia Braga, né, no Festival de Berlim, dizendo Fora Temer. E começa ali o, o, o, esse, esse, esse mote vamos dizer que hoje ecoa pelo Brasil inteiro, acho que até pelo mundo, entendeu? É, no sentido de, de, de, de que a gente não aceita um governo autoritário depois de tudo que a gente já, já que a gente, as conquistas que nós tivemos. E aí isso, é, é, é, a gente tem que um pouco pensar que é, isso faz parte de uma ação também, vamos dizer do, do capital internacional aí. A gente vê que a Argentina Está passando por diversos problemas, o Chile, a Bolívia, o Equador, entendeu? A Colômbia, entendeu? São tentaram a Venezuela, na Venezuela né? tentaram né? na Venezuela derrubar o, o, várias vezes. Então, você veja que são as mesmas forças que que tiveram no golpe de 64, entendeu? Que estão aí atuantes. E eu diria que a cultura teve um papel fundamental, porque ela, ela regimenta e ela, ela, ela tem esse papel de ser, de uma certa maneira, essa, é, é, de ela refletir os anseios da sociedade, que aí os, os movimentos é, sociais... É, os estudantes e, e os trabalhadores, todos, no, nas, através das suas representações, sindicatos e tudo, eles se alimentam muito dessa força que a cultura dá, porque a cultura, ela fala... Ela, a cultura é... é o, o Betinho, o grande Betinho, dizia que cultura é gente, e que a grande obra da cultura é inventar e reinventar, e reinventar gente. E eu acho que se tem uma coisa que define o nosso partido, o partido dos trabalhadores, é isso. A gente, o Lula, é fundamentalmente, quando ele fala de um, de um partido de trabalhadores, ele fala de gente. Ou seja, são os trabalhadores que constroem as riquezas da sociedade, entendeu? São os trabalhadores os que têm essa, essa, essa, essa, essa capacidade, vamos dizer, de construção de uma sociedade saudável. Entendeu? Não a sociedade de rentistas como a gente vê agora, né? que, que exploram. É né? só lucro, lucro. E que é, é, a própria Convenção da Diversidade Cultural, que é uma, ela, ela, ela, ela tem uma série de, de princípios norteadores, mas que são os princípios que fundaram o nosso partido. Ou seja, o Lula, na sua intuição, de um homem do povo, que não teve a oportunidade de ter é, é, é, é, educação formal, entendeu? ele conseguiu ter essa, essa, fazer essa síntese extraordinária, entendeu? É, é, Para mim, é, o exemplo de um homem de cultura é Luiz Inácio Lula da Silva. Nossa. Que bonito. Na verdade, a gente aconteceu o que a gente estava prevendo no início da, da entrevista. Nós vamos ter que marcar de novo uma entrevista <risos> contigo, não tem jeito em janeiro, porque ficou, para ser honesto, mais de 80% das perguntas. É, não que você não respondeu porque você respondeu várias várias outras falou sobre várias coisas mas nosso tempo estourou eu acho que de uma certa maneira as outras duas perguntas eu acho que essa resposta que eu dei eu acho que ela de uma certa maneira já tem um mas encaminhamento eu não, né? é, não estou me referindo às perguntas que não foi lido que são várias então eu acho que a gente precisa de verdade em janeiro você voltar aqui para fazer uma ah, entrevista ótimo, conosco. maravilhoso é o momento da gente conversar, né? E essa oportunidade que a gente está tendo aqui, de conversar com tanta gente, e, e é conversando que a, gente, é, que a gente consegue, vamos dizer, resolver as coisas. E não sou eu quem falo isso também, é o nosso presidente Lula. Dialogando. dialogando. Eu queria que Silvana fizesse as considerações finais e o Sérgio também fizesse as considerações não, finais. Só agradecer ao Sérgio por ter aceito o nosso convite e concordo plenamente com o Ivan, é, porque eu acho que o tema é tão interessante e é isso, né? A cultura é como você falou. Você na infância, sua mãe educadora, a sua convivência com os vizinhos, é no cotidiano que as coisas se misturam. E eu acho que por isso que a gente tem tanto que falar de cultura, né? Que são os, os nossos costumes, as nossas tradições, as nossas religiões e a resistência o PT mesmo. O né? revolucionou a, a cultura política. É, é a resistência <risos> do <de> um <risos> povo, é a nossa o resistência. O do Lula é isso, né? Então, é. O muito seu também. É. Só te agradecer e combinar, então, o próximo... É, eu só queria dizer o seguinte, gente. É, é difícil a gente conviver com a realidade que a gente está vivendo. É... É, vamos dizer, é, tem dias que a gente fica até meio desanimado, assim, né? De ver que tantas conquistas estão sendo jogadas na lata do lixo. Mas tem uma coisa: eles passarão, nós não, nós continuaremos, entendeu? Porque nós somos o povo, nós somos que. É, é, o Brasil somos nós, entendeu? Então, é, eu diria a todas as pessoas: é que não, não deixe de alimentar a esperança, entendeu? E sem medo de ser feliz, como Poxa. todos nós petistas. Muito bom. <risos> obrigado, Sérgio. Agradecer, agradecer a você, vida longa a você, vida longa ao nosso projeto político. Um abração e obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, viva o PT, viva o Brasil, viva a cultura e viva Lula 2018. Direta já! Valeu! <risos>